De volta agora trazendo o artista Márcio Robert, né, antes que era a dupla Hobbit e Davis, agora carreira solo, depois do, da, do trágico que aconteceu com a dupla, agora trazendo aí Márcio Robert, o nome, novo nome artístico, né, e é claro com duas canções que estão bombando em todas as rádios da região, Eu queria que você falasse um pouquinho antes da sua história, dessa trajetória, como é que você se identificou com a música. Pois é, André, para mim é um prazer estar tá? participando do seu programa, obrigado pela oportunidade, né. E Bom, o meu, o, o, o meu caminho com a música, inclusive você me acompanhou logo no início, né? Voz e violão que eu fiz muito tempo. Na verdade eu, eu, eu comecei cantando muito novo, com 13 anos, eu já trabalhava profissionalmente. Comecei lá no início com banda e tal, sempre gostei do sertanejo, foi a minha prática sempre. Só que depois eu tive que fazer um voz e violão, um barzinho aí e tive que partir pro MPB também. E aí depois eu uni com o Davis, né, chamei o Davis, o Davis já era meu amigo de muito tempo, a gente já tinha feito uns trabalhos juntos, e aí nós montamos a dupla Robert Davis, né, que todo mundo já sabe, infelizmente a gente perdeu o, o Davis no dia 15 de novembro do ano passado, né, chegou a participar do, dos prosas que, que teve antes, né, e infelizmente essa fatalidade aconteceu, e eu, eu tinha o um nome Márcio Robert, já era o meu nome, né, é meu nome original. Eu tinha tirado esse Márcio para fazer Robert Davis, que era o que encaixava, ficava melhor. E hoje, né, eu voltei com o nome Márcio Robert, porque decidi fazer uma carreira solo. né, Acredito, acredito que meu parceiro está me ajudando nisso. E agora numa nova empreitada, como você disse, né? Numa nova empreitada, a gente está lançando aí a música Curtindo a Folga. Nós temos também a música é, que nós lançamos agora, O Trato. Que inclusive vai ser lançado aqui, tá André? Vai ser lançado aqui, o Trato, e também vai ser lançado Quero Te Encontrar. Mas a gente divulgou nesse, né, há, há, há quatro meses, a gente tem divulgado, que é o Curtindo a Foga, e olha as coisas melhorando. Né? Queria que você falasse um pouquinho pra gente, depois desse ano e meio, né, depois do incidente que aconteceu com, com o Davis, queria que você contasse pra mim é, o que, que mudou... É... No Márcio Robson hoje, o que, que mudou na carreira? Se as coisas continuam da mesma forma, o trabalho é o mesmo? Ou teve uma mudança durante essa trajetória, desse ano e meio pra cá que aconteceu esse incidente? Não, a mudança é, é inevitável, né? Não tem jeito. Então, assim, a gente... É, eu mudei bastante o meu... A minha, a minha maneira até mesmo de, de relacionar no palco, porque eu tinha um parceiro, né? A gente conversava, a gente brincava, a gente... às vezes quando eu ia fazer uma coisa ele fazia outra, então isso animava o palco. Então hoje eu tenho que me desdobrar mais para fazer um trabalho que as pessoas conheceu como dois, que agora é um. Então eu, eu, eu tenho sempre que estar tá trabalhando mais a imagem no palco e coisa e tal, o desenvolvimento, é, a desvoltura do palco para a gente... Conquistar as pessoas que estão ali assistindo e, e assim, quanto à falta, que é o inclusive que todo mundo pergunta Realmente faz muita falta quando você faz um trabalho com outra pessoa Não só, eu não estou falando só a questão de palco Eu estou falando a questão de tudo Do trabalho da gravação, do trabalho de ensaio, do trabalho de desenvolvimento do, do, do, do, De arquitetar o, o, o, o trabalho, tudo isso envolve é, o Davis me, me ajudava, quando eu não podia fazer uma coisa, ele fazia, então é, me ajudava. Hoje isso está mais voltado para mim e, lógico, para o meu produtor Ricardinho, que, que, que cuida de tudo. Né? Hoje ele tem cuidado muito da, da, das coisas do, da história de Márcio Robert. Mas é, é, o que é mais pesado, André, nessa, nessas coisas, nessas, nessa coisa de perder um parceiro, são essas coisas aqui. Né, que a gente tinha o costume de estar tá junto, de estar tá conversando. Uma das coisas que bate, que, que machuca a gente, é os minutos antes do show. Ninguém sabe o que, é que uma dupla fala ou conversa nos minutos antes do show. E isso realmente, hoje isso, impacta bastante. Toda vez que eu vou começar um show, não tem uma vez que a gente não pensa, né, que a gente não... Não lembra das coisas. Então, movimento igual esse, que a gente tinha o costume chegar junto e conversar com o pessoal, não tem o parceiro. Né? Então, tudo isso, porque a gente acostuma com a pessoa. É um casamento, né? todo mundo sabe, é um casamento. A gente, eu, eu e o meu parceiro, eu costumo falar. A gente fez uma, uma missa de sétimo dia pra ele. E lá o padre ele falou assim, tudo que você não, não, não, não disse pro pro Davis, porque ele era professor, né? Então os alunos dele estavam lá e tudo. Então ele falou tudo que você não disse, escreve agora pra ele. Colocaram uma placa lá na frente, tudo. E aí eles me perguntaram, você não vai escrever nada? Eu falei, eu não preciso escrever nada. Eu já falei tudo que eu tinha que falar e já sabia. A gente não discutia, a gente não brigava, a gente só conversava. Todo mundo sabe que a gente não brigava. A gente dava muito certo. Foi uma coisa... Foi cinco anos muito bom, graças a Deus. E... É, verdade, a gente acaba se emocionando. É muito legal a gente ver um parceiro de dupla, né? Falando do outro. É, ainda mais que vocês sempre conversavam, sempre batiam aquele papo antes do show. E a gente vê que realmente você tinha um carinho enorme pelo Davis, e é claro, os fãs ficaram bastante emocionados, a gente sabe disso, a gente na rádio recebia bastante ligações, é, até mesmo para saber informações sobre o que estava acontecendo. É um momento que a gente tem que parar realmente e refletir que a amizade vale mais que qualquer coisa nessa vida, né? E a dupla é, Hobbit Davis... Era uma marca que estava, é, principalmente, começando um sucesso novo, né? É, uma nova carreira com duas músicas que estavam é, praticamente estouradas nas rádios. E aí acontece um incidente. Mas a vida tem que continuar. E é, o bacana é isso, esse carinho que você tem por ele, que vai carregar para sempre. Né? Verdade. É, a gente, realmente, a gente, a gente tinha um carinho muito grande com o outro. Tinha gente que até estranhava, porque a gente, a gente brincava muito junto, né? Fazia muita... Muita bagunça, a gente se abraçava, a gente realmente respeitava um ao outro, né, a gente tinha aquele negócio assim, ah, rapaz, isso não tá legal, então não tá legal, então não tem, não tem negócio, a... não, mas vou fazer, não, não vai fazer, não tá legal, nós não vamos fazer. Então, a gente tinha essa compatibilidade de entender um ao outro, ele cuidava de certas coisas e eu cuidava de certas coisas, por exemplo, a gravação da música, por exemplo, toda aquela produção, Lógico, teve a, a, a cara do dono do estúdio, mas teve a cara do Davis, né, porque eu falava com ele, olha, de estúdio eu não cuido, eu não cuido de estúdio, eu, eu não gosto, meu negócio é ir lá e pôr voz, não gosto de cuidar de estúdio, eu, meu negócio é show, é montar show, trabalhar o show, como é que a gente vai cantar e tal, então ele cuidava disso, então isso impactou também, porque nós entramos no, no estúdio agora, e quem teve que dar as opiniões foi eu Eu não tinha esse costume Era ele que fazia, entendeu? Então assim, realmente faz muita falta Quem convive com a gente sabe, igual você e todo mundo é, Mas a vida continua, a gente tem que trabalhar é, Eu deixo bem claro que a minha vontade era cantar as nossas músicas Essa era a minha vontade Mas a pedido da, da, da família né, e tal A gente não, não, não, não canta as músicas que a gente cantava a não ser as músicas que a gente lançou, que foram essas duas que logo quando a gente lançou ele faleceu. Então a gente, não é dele essas músicas. São curtindo a folga aí? E... Curtindo a folga e olha as coisas melhorando. vamos lá fazer um pouquinho de Curtindo a Folga? Vamos lá então? Vamos lá, Curtindo a Folga é... Vou, eu vou pra balada, hoje é só noitada, avisa a mulherada que hoje eu já vou pra farra. Essa é a Curtindo a Folga. Agora faz a outra, aproveita. A outra é, é, é carro do ano, mulher azarando, vida de shake, festa bombando. Olha as coisas melhorando. É roupa de marca piscina, lotada de coça na brasa e as minas pirando. Olha as coisas melhorando. E vai melhorar é, as Com certeza já tá melhorando. E você aqui hoje no Prosa Sertaneja, mais uma vez com o Lobão da Madrugada, né? para mim é uma honra, né? Você tá indo? Ser chamado pelo programa. É bom lembrar que o lançamento, primeira vez que nós somos no rádio, foi no Prosa Sertaneja, né? Eu e o Davis. Então assim, a gente começou a nossa carreira, primeira vez que a gente fez a, as entrevistas foi com ele, né? Então a entrevista de rádio, né? Então para mim é uma honra ele ter me chamado de novo, para mim é uma satisfação muito grande, eu estou muito satisfeito, né? E também pela receptividade que a gente tem quando a gente chega aqui, de vocês, da produção, dos colegas. Isso é muito bom, isso é gostoso demais. Grande Márcio Roberts. Então, para fechar, deixa o telefone, site, contato. Pois é, eu vou, vamos deixar o Facebook, porque hoje é o melhor, melhor canal de, de comunicação. É Márcio Robert. Né? É só procurar Márcio Robert, vai encontrar no Facebook, deixa um recadinho lá. Com certeza o Ricardinho vai entrar em, em contato para a gente estar tá fechando qualquer trabalho. Tá certo. Márcio, um abração, sucesso. Leste TV, nosso negócio é notícia.